Oh, olá olá pessoal, rapidão, aviso rápido, bem rápido, porque ó, tanto com uma blusa diferente do que vai ser o resto do vídeo aí para vocês Hoje, 8 horas da noite, surpresa, você de surpresa até pra mim, mas eu avisei ontem no grupo do Discord Agora eu estou avisando em vídeo, hoje, 8 horas da noite, vamos ter live de ferro Aproveitando também toda essa volta aí do Pinguinés e ó, o hype que tá tendo aí de ferro Porque os servidores ontem, inclusive, estavam bem cheios, tá bom? Amanhã tem vídeo também de Farrell, tá bom? Porque ao longo do vídeo eu vou aceitar essas... Então, fica aí avisado. Hoje tem live de Farrell às 8 horas e segunda-feira também no mesmo horário. Tá bom? Então, eu espero vocês na live de hoje. Vamos lá para esse vídeo, porque ele tá bem legal. E... é isso. Partiu! E aí pessoal, como vocês? Aqui quem fala é o Pinguim e sejam bem-vindos a mais um vídeo E o primeiro vídeo que eu gravo nessa quarentena é... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Provavelmente, se esse não é o vídeo mais importante do canal dos últimos tempos É um dos mais importantes Não no quesito qualidade, porque eu também não vou tentar só fazer as... uma superedição dos Carambola 4 mas a gente hoje vai conferir uma coisa mega especial pra mim Mega mesmo Porque como muitos de vocês sabem é... Quando eu comecei esse canal eu nem fazia jogos Eu não fazia nada do tipo E naquela época era meu sonho mesmo era fazer jogos E ter gente jogando e tendo todas essas coisas Então essa é a primeira vez agora E eu vou ver junto com vocês Tudo bem que eu já vi todas as coisas aqui desse React mas hoje a gente vai conferir youtubers, criadores de conteúdo Que criaram vídeos relacionados às coisas da install né, Do Pinguim 10, a gente tem aí, acho que tem cinco vídeos dentro da nossa lista Eu já vi todos os cinco, tá? É claro, né, porque eu tenho que verificar os criadores de conteúdo Ver o que, que estão falando, etc Mas hoje eu vou estar aqui para reagir com vocês E falar um pouco né, sobre toda essa parte do, do jogo, comentar algumas coisas, sei lá Comentário de diretor, como você quiser chamar também Mas... Enquanto isso eu vou ter de vídeo agora na frente de vocês Mas, enfim é, Vai ser um vídeo bem interessante Eu vou tentar ao máximo Conseguir trazer Essa alegria junto com vocês Porque, cara, vai ser muito bom Tem um carinho muito grande para os jogos e agora para os criadores de conteúdo que estão gravando aí. Tá bom? A gente vai gravar... É, não, gente vai gravar, ó. A gente vai ver vídeo da Isa, do SD Louco, do canal Normal Gamer e do Flippi São quatro criadores de conteúdo, todos os vídeos estarão aí na descrição. Eu não sei se esse vídeo vai ter mais de uma parte, porque os vídeos são bem longos até. Então pode ser que tenha mais de uma parte e essa é só, só a primeira. Então já não se esquece aí de se inscrever e deixar o like para você conferir as próximas partes que vão ter desse React, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. O primeiro vídeo é do FupiCat, Ele tem dois minutos, então a primeira parte vai estar tudo da ideia. Então bora lá, como eu falei, eu já vi, acho que era tudo certo, então vamos lá. Legal, vamos lá. Tem 120 visualizações é, do ano passado, tá? No dia 16 de maio de 2019. Feliz Aniversário Vidas.com, mais um código especial. É, dando contexto rápido, ainda na tela. É, o, quando ele fez esse vídeo, a gente estava comemorando aniversário no ano passado e a gente resolveu que a gente ia liberar códigos para criadores de conteúdo. Infelizmente, só o Fupiquet participou. Né? É, a gente ia chamar umas três ou quatro pessoas, mas foi especial, a gente ainda teve a fechinha, foi divertido. Então vamos lá. Vamos ver aí o vídeo do Foodcap que eu quero que eu posso comentar com vocês. Tadada. Feliz aniversário, vidas! Se você não conhece vidas.com, ele foi um dos primeiros mundos virtuais brasileiros do Scratch, minha principal inspiração para criar o SZ Supper. Que a gente, inclusive, já fez vídeo no canal por Vê aí no card, eu não sei onde tá o card Mas veja aí que a gente era gosta de eu gosto muito do jogo é, Porque tinha uma pessoa muito legal é... E sim, fomos um dos primeiros jogos para as leis do Scratch Se não o primeiro do Scratch, pelo menos né? Eu acho que antes só tinha clone de Clopen, Porque foi daí, inclusive, que eu resolvi fazer vídeo do Scratch então vamos lá, vamos continuar aí. E para comemorar sete anos do jogo, o criador do 10 está fazendo itens baseados em outros Scratchers. É, ele até corrigiu que... Não, não era só de scratcher, Era pra ter um de evento. Era pra ter da loja Caixa de Letras. E era pra ter... E o dele, né? Eu acho que era isso. E era pra ter de um evento também. Tanto é que eu acho que o Gato Reinado conseguiu pegar... O, o código o Renato é uma das pessoas que joga pra caramba, sempre tá ele conseguiu pegar o código e a gente não liberou <risos> incluído ele, claro que foi o único que participou infelizmente ah, agora ele vai mostrar como é inclusive isso vale pra todos os itens tá? que a gente tá liberando inclusive na vida com Agora desse ano Agora nessa Vidas Com a gente tem também um teve um item lá Inclusive eu vou deixar a Vidas Com na descrição também Tá? Eu só tá mostrando aí como liberar os códigos Nada super ultra Ainda funciona Tá? Você pode chegar lá e você pode desbloquear o item E agora é mais loucura, né? Não é a melhor coisa que você já viu sua vida inteira. É <risos> muito bom. <risos> é muita loucura. Olha só. Escola Pinguim. Eu vou voltar daqui a pouco o vídeo a gente conversa do Pugs. Que tem várias <risos> referências aí. <risos> eu bloqueei hoje o código CZ para Piquete, E eu acho que acaba o vídeo. Aí. link do jogo na descrição. Vamos lá dar uma força. O link do vidas 4 está aí na descrição também. E aí eu acho que... Ah tá, é o meu canalzinho. Tá. Eu vou clicar. Mas bora lá, pera aí. Agora tem bastante referência aqui. Vamos comentar delas aqui. essa aqui foi o bolo de sete anos. E vocês percebem que aqui embaixo tem um ink que vocês não sabiam qual era ainda. Que é esse aqui. ó É o on Se você jogou agora a nova versão do Vidas, o on já está lá. Ele para você comprar por 10 moedas. Mas vocês não sabiam que ele era um ink ainda. É engraçado isso, né? Vamos lá. Na época que isso foi feito lá aí, eu quero pular um pouquinho. Que ele passa. Ó. Vou voltar aqui ó, o bolo. Tem vários anos, tem o, o sério e tem um brincalhão aqui. Isso aqui foi da festa junina, não lembro de qual ano, mas foi uma festa junina. Essa é o ok? <risos> Isso aqui, ó, é, curiosidade. Isso aqui. Que foi quando o Vidas ficou ao contrário. Isso aqui foi na festa 1 de abril. Tá? Isso aí, lá. aí tem a escola pinguim que foi no take Takeover. Sim, teve uma festa do Pinguinéis dentro do Vidas. E aí teve a escola pinguim. Não se ter mais alguma referência. Isso aqui foi no do dia dos pais. Tá? Que você podia fazer um desenho. E aí a ideia é que você passasse pro... Seu so pai. E tem eu. Essa parte tudo que a gente já viu. Então, só para vocês terem uma ideia, que tem bastante coisa para falar para vocês sobre o Vidas, né? só agora deve ter dado uns 4 ou 5 minutos de vídeo. E agora a gente vai pro próximo vídeo, vamos lá. Eu sou o tambor mais doido do mundo tambores do SD Louco, acho que muita gente já viu esse vídeo. Como eu falei, todos os vídeos que eu vi nessa parte vão estar aí na descrição esse vídeos tem 6 minutos de duração Então eu acho que a gente vai reagir esses dois Tem mais vídeos pra gente reagir Tá? Então, vamos lá Centro do louco Eu ainda fico em dúvida se ela é genérica, se ela é muito boa Nunca vi igual, mas... Então aparece e feito pronto. Não sei se é. Se ele fez, está sensacional. Eu não sei também. Ah. Eu, eu acabei baixando o É, quando ele gravou isso aqui, a Games Live não tinha acontecido E essa versão que ele tá jogando é a versão que tá disponível agora para vocês Então eles estão entrando na descrição É a Open Source É, isso foi uma novidade que a gente incluiu, né Que a gente, ó, que foi feito só por mim o é, que eu tinha colocado foi a novidade de você poder escolher qual personagem que você ia querer usar, tanto o laranja quanto o preto. e na versão anterior você só tinha o um laranja, e é isso. Isso me deu um trabalho da caceta que vocês nem sabem. Essa primeira parte de Porque de o código de, de tambores é um lixo. Tutorial em plaquinha. É o seguinte. Eu percebi que em muitos eventos a galera se perdia e ficava num vazio de azul. E ele ficava, meu Deus, eu estou muito perdido. Eu falei, vou colocar uma azul para a galera poder se achar. Tá? Então é, é por isso. Aí ele vai tentar achar a é É bem difícil. Só que quando a galera tá só olhando, né, só explorando a coisa e acaba esquecendo... Do, do jogo principal, eles querem se achar Eles acham as nuvens Funcionou, tá? As nuvens funcionaram Só então, que se você tentar achar as nuvens, muitas vezes você se perde Tentando achar as nuvens, já vi isso acontecer também É engraçado As nuvens indicam o local certo Pra você poder é... Pra você poder ir na missão corretamente Então, espaço duas vezes A gente for. É, na verdade não é bem isso, mas tá cima, Acaba ajudando, sim Nossa, mano, hoje eu fazer tão melhor esse... isso Que é o seguinte, por que, que eu coloquei o tamanho em código aberto? Porque aquele código é um lixo. Aquele código, o código que tá em tambores tá um lixo, é um lixo. Ele é um Frankenstein gigante, porque eu tava aprendendo em UD. Hoje eu tenho como fazer muito melhor, por isso que eu tô refazendo do zero. Então, é... Aí eu liberei, né, porque... Enfim, se eu não vou usar, eu vou deixar para que outras pessoas modifiquem e aprendam também, talvez, ou com os meus erros, ou aprendam coisas com o jogo que provavelmente elas não aprenderiam no tutorial genérico por aí. Então, sabe o que o tambores, o tambores, ator, o tambores que está disponível para vocês é um Frankenstein. Muito doido. <risos> é o seguinte, né, sobre esse negócio de tambores ser demo, é... Ele é maneiro porque ele só tem a primeira cidade. Então, a minha ideia é fazer muitas cidades diferentes. Então esse tamanhozinho, imagine isso, sei lá, 5 ou 6 vezes maior do que ele é. Exatamente isso. Então. Ele é. tem apenas versão de teste, cara. Ele me disse também que. Vou explorar esse aqui antes. Olha lá, essa é a minha casa. Ok. E aí? <risos> Eu coloquei pra trollar geral, mesmo. Todo mundo vai lá achando que ele vai dar super informação. Ah, essa é isso que eu tinha casa. Ok. Não, foi feito no Crita. Mas as minhas habilidades não são tão boas como vocês podem ver. Continuando. Eu vou cortar essa parte. Pra vocês não terem spoiler. Eu também sei onde que fica o boss. Ui, nossa, cara, morri feio. É. <risos> e agora é ele. Ele tá já... Quem joga vai entender a mecânica. Não, não tem jeito não. É, agora já entendeu, já entendeu, já entendeu. <risos> <risos> Essa aí, ó. Essa parte. Ele acabou de entrar na parte que deveria ser aí, você tem que apertar E aí. É porque não tem ainda o tutorial para isso. Ainda não, porque não vai ter também. Agora você já sabe, vocês que estão assistindo o vídeo, é aqui. Nesse localzinho aqui, se você apertar o E, você vai pro check-out. só que buga, tá? É, às vezes buga. Então, às vezes você aperta o E e não vai. Aí você tem que sair voltar. Sai por um tempo, tá? Voltar e aí você aperta E. Eu sei, é um bug. Como eu falei, o tamboriz é um Frankenstein Então ele tem esses bugs é, é... Aí ele vai ficar perdido, eu já sei disso É ali mesmo, tava certo Esse modo, esse modo nunca ficou completo como o Tamaris era um Frankenstein e aí eu tento fazer o Frankenstein do Frankenstein, aí ficou pior ainda. Aí vocês estão entendendo, né? Que o Tamaris tem um código muito ruim. Só que se você quiser ousar a tentar corrigir Tamores, ele tá disponível o código aberto que tá no GitHub. Então. <risos> Essa é a ideia mesmo. Então É, é um jogador no WSD. E no outro no IJKL. Sim, Olha pra vocês verem. Uma um tiro atravessa o negócio, atravessa tudo e o outro ele fica desse jeito. Vai falar o que eu fiz para diferenciar os calma jogadores. Eu não entendi ser feito até hoje, mas bem bem feito também alô, está. Me Aí ah, eu morri. <risos> Esse modo nunca ficou nem completo, velho. É porque ele não avisa qual jogador ganhou. Deve ser game over pro meu oponente. Isso mesmo. Bem, vocês já viram, né a gente ainda vai ter mais parte, e no próximo vídeo a gente vai conferir o canal Normal Gamer com o Space Kitchen e o Fupcatch, não, Fupcatch? não e o SD louco com Vida 5, olha, vai ser bem legal, então eu espero vocês no próximo vídeo de React, porque a gente vai ter uma minissérie Sobre isso, aproveitando agora é, esse mês, que é o mês do aniversário do Vidas, tá? não sou o Vidas, recentemente, ele já tá mais com mais de 200 visualizações, então já quero agradecer a todo mundo. Aos criadores de conteúdo que gravaram isso aqui também, muito obrigado. É... e Enfim, eu vejo vocês por aí, os dois vídeos estão aí na descrição, tá? O junto com o Vidas 4 e o tambores e também o vida cinco para vocês poderem jogar a nova versão que não é aquela que o Piquete mostrou do ano passado tá eu espero vocês na no próximo vídeo que eu não sei quando vai sair o certo e eu quero avisar que o próximo vídeo vai ser mais também do que especial a gente está cheio de vídeo especial e tem bastante coisa para poder gravar o próximo vídeo vai ser de ferrão eu ganhei o acesso ao ferrão Aquele jogo da Wildworks novo, incrível, é, que poucos brasileiros têm, acho que o único youtuber além de mim, que agora é que tem o Kuquizito. E eu vou jogar junto com vocês em vídeo e eu vou querer fazer uma live na segunda-feira que vem aproveitar, que é quarentena, a gente pode fazer durante a semana. Então, segunda-feira que vem, e eu ainda não sei ao certo qual vai ser o horário, então fica ligado que no, quando eu for gravar o um vídeo de Ferro eu já vou falar pra vocês bonitinho o horário da live que a gente vai fazer de Ferro porque eu sei que tem muita missão e tem bastante coisa pra gente poder fazer. Tá bom? Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo, que vai ser de Ferro que eu vou gravar daqui a pouco, no caso. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de ser feliz sempre.